Diretamente da décima edição da AgroBrasília, eu estou agora no stand da Stoller e eu converso com o Guilherme Teixeira que vai nos contar quais são as soluções para o agricultor rural nessa edição. Boa tarde. É... Bom, nós já viemos há vários anos participando da feira, né, com as ferramentas Stoller e esse ano mais uma vez nós trazemos as novas ferramentas como o Risotec e também as nossas soluções de nutrição as nossas soluções em fisiologia e as nossas soluções em ferramentas biológicas para o manejo do produtor. Então nós temos aqui todo um histórico de um manejo que a gente mostra para o produtor como nós podemos agregar valor no sistema produtivo e tornar as plantas dos produtores, as lavouras mais eficientes para que eles tenham mais produtividade e mais lucratividade, para que eles consigam cada vez mais ter um sistema produtivo eficiente. Guilherme, só para deixar um pouco mais claro para o produtor rural, o usuário da AgroLink, como que eles atuam diretamente no plantio? A gente tem ferramenta que parte desde o início do plantio, tratando a semente, onde você vai fazer um manejo de tratamento de semente, inoculação de semente, desde o início do desenvolvimento da lavoura, atuando na fisiologia, numa germinação uniforme, no desenvolvimento inicial da planta, para que você tenha uma lavoura uniforme estabelecida dentro do seu processo de plantio e daí em diante as soluções nutricionais, as, as soluções fisiológicas da sua lavoura, para que você no decorrer da sua, do seu sistema produtivo, você chegue no final, como uma lavoura expressando a sua maior capacidade produtiva, certo? Então nós temos desde o início soluções que trazem um benefício tanto no sistema nutricional, fisiológico e biológico do seu sistema produtivo hoje em dia. O produtor rural que tiver interesse em conhecer os produtos da Stoller, como é que eles devem se posicionar, se direcionar à empresa? Hoje aqui na região nós contamos com vários parceiros, inclusive aqui hoje nós estamos com a equipe da Charrua, porém em várias regiões vocês podem procurar os representantes, podem me procurar aqui na região, que nós estaremos prontamente disponível para atender tanto com este parceiro como outros parceiros espalhados por toda a região do Brasil. Obrigada Guilherme. Eu conversei com Guilherme Teixeira da empresa Stoller aqui na Agrobrasília, Aline Merladete para o portal AgroLink.